Rapaziada, aquele esquema, mãozinha pra cima, energia, naquele naipe, DJ Poki, tá preparado? Romero DJ, preparado? Hã? É chegado o momento, vem DJ! Gelo? Aham, uh aham, -huh, uh -huh. vou puxar o grito aí, vai! Ei, ei, ei! Então, dois MC partindo pro Bang Bang, e o que vocês querem ver? Sangue! Dois MC vão partir pro Bang Bang, e o que vai escorrer? Sangue! Uou, aí satisfação família, vamos aí. Uou, uou, uou, uou, uou! uou, uou. W, chega, chega, chega, uou. chega, chega, aí. chega, chega, chega, chega! Jornal tá ligado, meu parceiro eu vou chegando no improviso Já tá aqui pra mim, mano, meu trabalho tá cumprido Mas tá ligado, mano, eu tenho a dizer E meu trabalho cumprido hoje vai ser ma matar Você entende? Porque mano, nós não vai falhar Nessa, agora eu vim aqui pra concretizar Vou mandando minha rima e é pra hora Se você não tá preparado, faz favor, vai embora, entendeu? Meu parceiro, agora eu vou ter que dizer Você não é o que... Mas todo mundo odeia você Entenda, toda vez que você colou Ninguém te entendeu, geral esculachou Acabou, mas esse é o verso Eu posso estar aqui, mas hoje eu não vim pra perder de 2 a 0 <risos> Tá ligado meu parceiro, eu vou chegando na batalha, mas agora eu te mando pra lua Você tá ligado que eu chego na ideia, se você não tá entendendo, faça o favor conclua Não veio perder de 2 a 0 ele disse a verdade não e crua Você é muito fraco, não vai perder de 2 a zero, é o meu comando, isso daí não é sua Então tá ligado, chego na batalha, você tá ligado que aqui não dá batalha Você me chamou de Cris, acredite, hoje ele é o Cris, eu sou o Will Smith Tava na cara, já era, meu chapa, se liga na fita já era, não escapa, você tá ligado que aqui você piora, com esse lixo desse é claro que eu vou embora. Uou! Certo família, então já vamos começar no novo modo. vamos Iau, Iau. votar. Solo é isso, 1 um a 0 solo, Iau. fechou? Aí Jonão, terminou, começa, fechou? DJ, Iau. vem comigo. Uou, uou, uou, uou, uou Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue E o que vai escorrer Sangue Sangue Desse oponente eu vou retirar Mas o rap não habita no seu DNA Por isso que eu te falo Aqui é o seu banal Eu te mato agora sem deixar minha digital Então você tá ligado Aqui não é sinônimo Porque você sabe que eu sou um assassino anônimo É isso que eu te falo Rumo ao estrelato Não sou anônimo Pois eu saí do anonimato Eu sou como você Quando eu tava lá no início Corri atrás do sonho E esse é o benefício Por isso que eu falo O rap é meu vício Se esforça pra ganhar Porque contra mim isso é difícil é essa a realidade, entendi a verdade Desculpa, eu vou te massacrar aqui na cidade oh! <risos> Ei, ei, ei, ei, Aê. Tá ligado, mano? Agora eu vou mandando no improviso Vou matar esse cara e nem vai precisar de grito Você já sabe, meu passo, agora conclua Você disse que a escolha é sua, a escolha não é sua Você disse, mano, e agora não amarela A escolha não é sua, a escolha é da plateia Você disse que ia ganhar Agora eu vou ter chegar e ser uma pedra pra te atropelar Você sabe, meu mano, agora eu vou te dizer Tá ligado que eu vim só pra esquecer Tá ligado, mano? Eu estaria muito fudido Se realmente eu fosse como você Entenda, por isso que você já sai na lenda Você tá ligado, mano, que agora eu já se prepara. Você disse que me mata eu, tava eu te mato na frente de todo mundo e ainda mostra a cara. Aí cê é louco, paizão! Vamos pra votação naquele naipe por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Jonão barulho? Certo, registrado, hein? Quem gostou das rimas do solo, barulho? Cê é louco? Terceiro round na parada, maluco! É isso, quem começa? É isso, terceiro round é bate e volta, fechou? Terceiro round bate e volta naquele esquema de sempre. Três entradas, a primeira são quatro rimas, depois duas rimas, depois duas rimas, fechou? É isso, então solo começa, DJ. Aí, aí, puxar o grito aí, família. Maxi cara no trap, Maxi cara no trap, hey! Maxi cara no trap, hey! Aê, satisfação rapaziada, isso mesmo Mano, tá ligado? Nessa rima eu chego, tô parado aqui, mano, tô intacto Você disse que ia me matar no trap e acha que eu, eu tava dando risada, achou que ia ser fácil Mas tá ligado eu você verdadeiro Consegui até arrastar pro terceiro Mas cê tá ligado, meu mano, é melhor você se preparar Porque é nesse terceiro que você vai apanhar Você conseguiu arrastar pro terceiro Mas agora tá ligado, então pega esse lembrete Você arrastou pro terceiro Sinto muito, pois agora eu vou arrastar seu tapete Você tá ligado, chapa Você não escapa, melhor você botar sua cara tapa Então cê tá ligado, vagabundo você nível paulistão 2022, é. a Copa do Mundo Mano, a cara já tá tapa E você, acho que você não entendeu o lembrete Falou que ia puxar o meu tapete Mas você é sujeira, eu vou te varrer de baixo pra ele Entende só arrombado, por isso que eu já vou chegando Você tá ligado que eu já vou exterminando Você pode puxar o meu tapete, eu vou virar um mortal ah. Me joga pra debaixo do tapete como sujeira Isso é uma desgraça, mas acreditado Esconde muita coisa debaixo do tapete que uma hora tu não passa Isso que acontece tá ligado na né, minha chapa Isso que acontece eu mostro esse sistema Não sou como você que esconde meu problema Eu bato de cara e bato de cara com o sistema Eu não estou meu problema meu parça Segue na, porque agora a minha energia contagia Eu não escondo o problema meu parceiro Na verdade eu sou a sujeira já ah, entendeu? Porque agora eu já vou mandando. Tá ligado? Agora eu fui até outra vez, mais suave. Vou continuar, pode rimar. Você vai continuar, você tá ligado? Chapa, pois eu falo que você não tem tamanho. É claro que você é a sujeira Geral aqui sabe que você não toma banho Isso que acontece tá ligado, eu vou falando Nessa ação, eu não sou vacilão Você não é MC, você é fedorento Eu é o MC ou não, contra o MC Cascão Eu sou MC Cascão Já é minha rapaziada Certo família Vocês ouviram, vocês decidem Certo? Por ordem de rima quem gostou das rimas do solo, barulho? É isso. Quem gostou das rimas do Jonão, barulho? É isso, dois a um pro Jonão, Jonão.